Lula, aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, a gente te manda um grande abraço, felicidade no seu aniversário. Você que é um guerreiro, nossa estrela, parabéns. 3.500 é meu voto certo, pra nossa vida melhor.